Você sabe o que é um círculo mágico e para que ele serve? Você sabe como traçar um círculo mágico? Você sabe para que serve cada uma das coisas e passos ritualísticos dentro do lançamento do círculo mágico? Hoje eu vou ensinar para vocês o que é um círculo mágico, como ele funciona e tudo que as pessoas geralmente não falam a respeito da construção do círculo mágico para que você possa entender verdadeiramente como ele funciona e fazer com que ele é, funcione efetivamente dentro dos seus rituais.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 e a nossa magia ela se torna mais forte, a ideia é que você trace esse círculo sempre, não é não? Se você está trabalhando uma meditação onde você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 Eu posso, eu posso dizer para vocês que parte dessa ideia ela vem da observação do mundo, aonde a gente vê que tudo que comporta a vida é esférico. Então, a terra é redonda, os ovos são esféricos, a barriga das mães fica esférica, os óvulos são esféricos. Então, observando a vida e tudo que a protege, tudo que a mantém é esférico. Então, a ideia do círculo mágico como uma representação esférica vem daí, vem da manutenção. Da vida, então a gente vê né, que o ovo tá ali esférico, protegendo a vida ali dentro. Então a ideia do círculo mágico vem daí. Então, quando você traça um círculo mágico ao seu redor, você dá início à construção da vida, da vontade, da criação. Antes de você traçar o círculo mágico no ambiente, é muito importante que você faça uma purificação, que você purifique o ambiente onde você vai trabalhar, de toda e qualquer energia que possa atrapalhar o seu ritual, assim como purificar as pessoas, você e todos os outros que vão participar desse ritual com você, para que todos vocês estejam seguros de que as energias que vão estar ali, elas estejam prontas, neutras, para receber a invocação e as outras forças que que vão vir em seguida o círculo mágico e ele é traçado em sentido horário invocando a espiral crescente a espiral da vida aonde as energias se elevam é, é traçado geralmente com atame quando não se tem o um atame com a varinha ou com o dedo, em casos especiais, mas normalmente nós traçamos o círculo mágico com o atame, que é a, a ferramenta que representa o nosso poder, domínio e direção sobre as forças. O círculo mágico normalmente é traçado três vezes, fazendo alusão e representação a Deus em sua face tríplice e o Deus em sua face tríplice. Isso é muito comum dentro da Wicca. Nada impede que o círculo seja traçado mais vezes ou menos. Isso tudo vai depender da, ocasi da ocasião e do significado que você vai dar ao ritual, tá? Mas na Wicca, geralmente nós traçamos o círculo três vezes. E na hora de traçar o círculo mágico, é imaginado uma linha no horizonte e essa linha percorre todo o espaço do círculo delimitando esse espaço enquanto esse processo imagético né, de imaginação dessa linha mágica é traçada a gente faz as palavras de conjuração as palavras de poder são ditas para que o círculo então seja magnetizado em pensamento em ação e em palavras esse processo de desenhar essa linha imaginária ao nosso redor nessa né, linha do horizonte ele faz é, alusão a construir um mundo ao nosso redor. Então a partir do momento em que a gente traça esse círculo mágico em volta da gente é como se a gente estivesse construindo em volta de nós o um mundo. E dentro do mundo nós somos os criadores de tudo o que nós desejarmos. Então é um processo ritualístico muito importante e muito significativo, simbólico. Quando o círculo ele é efetivamente traçado, né, depois que a gente faz essas três voltas, nós entendemos que nós saímos da nossa realidade comum, nós fomos para o alto certo? E nós estamos entre os três mundos, entre as três dimensões, que também fazem alusão ao poder triplo, né? Donzela, mãe, anciã, consciente, inconsciente, subconsciente, é, caminho de cima, caminho de baixo, caminho do meio, é, ordem, caos e equilíbrio, e assim sucessivamente. Então a gente tá na linha central, a gente tem o plano de cima e o plano energético de baixo. Isso não significa que é bem e mal, isso significa que é ordem e caos, é, leve e denso, tá? Então nós estamos entre o mundo da criação, nós estamos entre os mundos no mundo dos deuses, quando a gente terminou então efetivamente de traçar o círculo estamos entre os mundos, é comum a gente fazer um processo com o atame ou com o dedo, onde a gente levanta a mão para cima e fala assim como a é em cima e tocamos o chão e dizemos é embaixo e este espaço agora é sagrado, nesse processo de levantar as mãos e tocar o solo, nós vinculamos, nós puxamos, a energia de cima e de baixo e trazemos ao centro para que todas elas estejam conectadas. E a partir desse momento, tudo que é dito, feito, desenvolvido, invocado e criado ali é realidade em todos os planos de criação e existência. E é por isso que as magias acontecem e se tornam reais. E chega aqui o porquê eu esperei todos os vídeos da série dos elementos acabarem, para eu poder então falar para vocês e explicar como funciona o círculo mágico, tá? Então caso você tenha chego agora, você não tenha assistido o vídeo dos elementos, você não compreenda como funciona e como se conectar com esses elementos, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês, entra, assiste o vídeo dos elementos e depois volta aqui para vocês finalizarem o vídeo dos quadrantes, porque é muito importante que você tenha a conexão e saiba se conectar com essas forças, ok? Depois que a gente traçou o círculo mágico, a gente vai fazer a invocação dos quadrantes, que são terra, fogo, água, ar e o espírito, a divindade, a força criadora, certo? como vocês já viram no vídeo dos elementos tudo se forma a partir desses elementos, e como disse o filósofo Empedocles, eu sempre me embanando com esse nome, tudo no mundo tem um ou mais desses elementos em sua composição e criação então quando a gente invoca para dentro do círculo mágico a força desses elementos, abrindo os portais dos quadrantes, invocando os poderosos, regentes dessas forças, nós trazemos o contato com a construção da vida, então a gente não só está entre os mundos porque traçamos o círculo mágico mas nós invocamos para dentro do círculo as forças da criação as forças capazes de darem as coisas vida forma contexto real e isso só vai acontecer de verdade se você tiver em contato com essas forças e é por isso que eu criei para vocês o vídeo dos elementos para que vocês consigam entender o que são esses elementos compreender suas forças e se conectar com essas forças porque se você não tiver Conectado De verdade Com essas forças Não adianta nada Você ir ali ó, Pro portal do norte Abrir, falar norte Terra, venha Que nada vai vir Você vai estar tá, tipo Falando com vazio Entende? Porque você não criou Essa conexão Aí a magia não funciona e o feitiço dá errado Por quê? Porque você não criou A conexão e você precisa dessa conexão, porque não é só abrir e chamar que o negócio vai vir, não é assim que funciona, entende? Você não chama uma pessoa estranha na rua e pede pra te ajudar e ela vai te dar de bom grado, você tem que ter uma conexão com essa pessoa pra essa pessoa vir te ajudar, é essa a lógica. Você não vai chamar um Zé que você não conhece aí, ó, uma pessoa que você nunca viu na vida, falar, cara, é melhor a realizar aqui ó, um negócio, você vai bater na porta de um estranho e pedir 100 reais pro estranho, o estranho vai te dar? Não. Então, a magia não funciona desse jeito, a gente precisa estar em contato com as forças para que as forças elas possam efetivamente vir à nossa realidade vir ao nosso chamado, ok? Então, você traçou o círculo mágico e você vai começar a invocar os quadrantes. Então, você vai para o norte, vai invocar a terra, você vai para o leste, vai invocar o ar, você vai ir para o sul, invocar o fogo, você vai para oeste e vai invocar a água e depois você vai invocar os deuses. Tendo todas essas forças poderosas dentro do círculo mágico, aí a ritualística inicia e começa a acontecer que a energia que você precise para magnetizar a sua vontade seja então gerada antes da gente continuar eu vou te contar uma novidade, agora você pode ser parte aqui do canal se tornando membro é um sistema muito legal onde você vai ganhar muitos benefícios incríveis e imperdíveis como selo de verificação de membro onde vai destacar você e poder fazer com que eu te note responda suas perguntas nas lives você vai fazer parte do grupo fechado e secreto aqui do canal você até pode ganhar todo mês uma consulta eu e você de uma hora então dá uma olhadinha aqui embaixo do lado do inscreva-se veja qual categoria melhor se encaixa para você e vem fazer parte dos meus rouxinóis, vem fazer parte dessa revoada. Então depois que você invocou todas as forças, todos os quadrantes, invocou os deuses, o ritual ele segue e ele acontece. E esse ritual ele vai variar de pessoa para pessoa, tradição para tradição, objetivo para objetivo. E você vai realizar ele da maneira que melhor for ali dentro ou o grupo vai realizar da melhor maneira. Depois que o ritual foi todo realizado, que toda a energia aconteceu, que tudo aconteceu lá dentro, existe uma coisa chamada cone de poder. O que, que é esse cone de poder? Ele é a elevação da nossa energia, de tudo aquilo que foi gerado lá dentro na hora da ritualística, toda aquela força, tudo aquilo que a gente desenvolveu lá dentro, precisa ser direcionado, porque a gente está entre os planos, lembra? Então a gente vai fazer a ritualística, depois da ritualística a gente vai pegar toda aquela energia e vai elevá-la num cone energético, para que esse cone leve a nossa intenção rumo ao objetivo. Se eu não faço o cone, o meu objetivo Provavelmente não vai rolar, porque se eu não direcionar a minha energia, ela vai ficar parada ali e ela não vai servir de nada. Muitas pessoas pecam nesse momento, então não se esqueça de elevar a energia após a ritualística, tá? Feito isso, chegou o momento de se despedir, então a gente costuma fazer tudo em ordem inversa, tá? Então se nós invocamos os deuses, por último, nós nos despediremos deles primeiro. Então, então, nós vamos nos despedir dos deuses e das forças criadoras. Depois, a gente fecha os quadrantes, né? os portais dos quadrantes, e se despede desses quadrantes. Então, se o último foi a água, oeste, a gente começa por ela. Oeste, água. Sul, fogo. Leste, ar. Norte, terra. Todos os quadrantes feitos a despedida, fechados os portais nós vamos destraçar o círculo mágico também em ordem anti-horária então se quando a gente traçou o círculo mágico em ordem horária, a gente invocou a espiral da criação, em anti-horário a gente invoca a espiral decrescente, a espiral que desfaz as energias, então a gente destraça os círculos em ordem anti-horária, no sentido contrário do relógio, tá? Então vou lá, destraço Faço o círculo mágico enquanto eu imagino a linha que eu tracei se desfazendo e faço as palavras de conjuração e despedida. E o círculo mágico, então, foi finalizado. OK? Normalmente dentro da ritualística uicaniana, no final do círculo, a ele sendo destraçado, né, depois acabou tudo, antes de todo mundo ir embora, a gente fala feliz encontro e feliz partida para que possamos ter um feliz reencontro, blessed be, que é a nossa a nossa despedida, porque que a gente possa se reencontrar de novo. E é isso, gente. É, o círculo mágico é desfeito, a nossa consciência ritual, ela vai se desfazendo e a gente vai voltando para o nosso movimento cotidiano. E a magia, então, ela vai seguir o curso dela, certo? Cada coisinha dentro do ritual é, do círculo mágico é importante, tem seu significado e a gente tem que entender como elas funcionam e para que, que elas servem para que não seja só uma coisa robotizada e automática. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham compreendido como funciona o círculo mágico. Se você, do outro lado, precisar ou quiser que eu te ensine a fazer um círculo mágico passo a passo, da invocação, abertura dos quadrantes, deixa aqui embaixo nos comentários e eu vou dar uma meta para vocês. Se a gente atingir essa meta, aí eu faço para vocês esse vídeo ensinando Tintim por Tintim de como traçar o círculo mágico. Então vamos começar com uma meta assim, ó, bem bruxa. É, se esse vídeo atingir 3 mil likes aqui embaixo eu gravo para vocês um vídeo explicando passo a passo de como fazer um círculo mágico com todas as invocações e deixo aqui embaixo aquele link para vocês poderem baixar a folha do grimório, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam e quiserem me perguntar, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, por todo o carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho!